Nesse vídeo você vai aprender a como divulgar o seu link de afiliado da forma correta, como você vai divulgar o seu link para estar tá fazendo uma possível primeira venda como afiliado, destravar aquela tão sonhada, vendo, né? Receber aquela comissão, escutar aquele barulhinho de venda realizada. Então fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te passar todas as informações, eu vou te mostrar uma forma bem simples de fazer essa divulgação da forma correta para estar tá ganhando as suas primeiras comissões. Inclusive é uma forma bem simples, tá? É uma forma um pouco diferente da, do que você já viu aqui no YouTube, do que você já viu na internet, que é apenas você pegar o um link, camuflar. Mandar para as pessoas que são conhecidas, enfim, vou te mostrar um método diferente para você estar fazendo as suas primeiras vendas como afiliado. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Então, bora pro vídeo. Então, o método que eu vou te ensinar para você aqui é você se cadastrando num site onde você consegue fazer anúncios grátis para vários produtos, infoprodutos, produtos físicos. Eu vou estar mostrando para vocês aqui em detalhes, tá? Então, a gente vai para no tela do meu computador onde eu vou te mostrar em detalhes como é que funciona todo esse passo a passo para você aprender de uma forma mais rápida possível e já estar colocando em prática, fechou? Então bora lá. Bom, a gente tá aqui na tela do meu computador, tá? A gente tá aqui na tela do Google. E o site que você vai pesquisar é o seguinte: eu anuncie, tá? Esse aqui, ó. Anuncio. Você pode clicar aqui na primeira busca, tá? Anunciar grátis e vender online. Ou então você pode digitar aqui. Anuncie.com diretamente que você já vai cair dentro do site. E esse é o site, tá? É o anúncio. Tá, você aqui já pode ver diversas informações, ó. Anuncie grátis na maior rede de sites do Brasil. Você pode estar tá anunciando aqui acessórios para animais, empregos, itens de casa, negócios, automóveis, eventos, esportes, artigos infantis. E o que chama a nossa atenção é essa parte aqui: sites, blogs e infoprodutos. É o que você vai estar tá anunciando aqui como afiliado. tá O que você vai fazer é bem simples. Você vai apenas se cadastrar no site, tá? Muito simples eu já estou logado aqui mas você vai ter um botão aqui de se cadastrar você clica lá faz o seu cadastro tudo bonitinho e você vai cair nessa tela a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um produto muito bom para estar tá divulgando como afiliado um produto que eu separei aqui que eu tenho certeza que vende muito é o método fanart que é um curso que ensina pessoas a desenhar do zero que é o curso da Mayara rodrigues eu já estou na minha tela do hotmart aqui aberta tá já tô com a parte do produto aqui aberta também eu não vou estar tá mostrando em detalhes como é que se cadastra no Hotmart, como é que procura um produto, um bom produto para se divulgar. Se você está interessado em aprender isso, como encontrar um bom nicho, um, um nicho lucrativo, um produto bom para estar tá vendendo como afiliado, eu vou deixar um link de outro vídeo meu aqui na descrição e aqui no card também, onde eu mostro todo o passo a passo para você encontrar o nicho perfeito para estar tá começando a vender como afiliado. Inclusive, tem um vídeo também muito importante te ensinando a como fazer a primeira venda em tempo recorde. Assiste lá que você vai gostar. Então a gente está aqui na tela do Hotmart, tá? escolhi o método Fanart 3.0, que é um curso muito bom, vende sempre sempre. Tá? sempre nos mais vídeos de hotmart aqui ele dá 60% de comissão é uma excelente comissão para os afiliados e é o seguinte depois que você se afiliar ao produto você vai vir aqui em ver links de divulgação obviamente e vai ter aqui os links de divulgação tá você vai pegar sempre o link da página de vendas do produto então esse é o link que a gente vai estar utilizando beleza você já aguarda aí outra coisa também muito interessante que você tem que fazer é pesquisar se o produto que você está divulgando tem material para afiliados esse produto aqui tem material para afiliados, tá? Eu já acessei ele. Ó, uma pasta no Google Drive onde tem várias coisas. Ó. Tem aqui depoimentos atualizados, é, criativos para você estar tá utilizando caso for anunciar, imagens, templates para você fazer uma estrutura própria, até mesmo aqui o vídeo da produtora, se você quiser utilizar. Eu vou estar tá pegando aqui alguns criativos, tá? Vou entrar aqui na pasta, vou baixar esses criativos aqui que eu vou estar tá utilizando lá no site da anúncio, tá? Pronto, já fiz o download das imagens, beleza? Então você vai fazer o seguinte, tá? Você vai vir aqui em inserir anúncio, tá vendo esse botão aqui? Você vai clicar nele e o site vai pedir para. Você completar as suas informações de cadastro, tá? Isso é comum, isso é normal. Você vai clicar em completar e você vai inserir aqui as suas informações, tá? Número de telefone, é o seu, seu perfil no Facebook, se você quiser, seu perfil no Instagram e também o seu endereço, tá? Tem alguns produtos aqui que não mostram o endereço na hora da compra. Isso é, isso é comum, mas para produtos físicos, beleza? Então você vai fazer o seguinte: você vai cadastrar aí, vai terminar o seu cadastro. Vou terminar aqui. Você pode colocar o seu site pessoal, tá? Esse site pessoal você pode muito bem colocar um link de afiliado seu. Então eu vou estar tá pegando aqui um link do método fanart tá? Vou copiar. Este link e vou colar aqui, coloquei aqui, vou colocar aqui também o meu perfil do Instagram. Se você não me segue, aí me segue, é Everton Underline MKT e vou colocar aqui também as informações de endereço, tá? Então você com... clica aqui em atualizar os dados, se já foi atualizado, tá? Você vai clicar no botão novamente de inserir anúncio, certo? Vai vir aqui na opção site, blogs e infoprodutos, clicou, você vai vir aqui na outra categoria, na subcategoria, né? E aí tem blogs, domínios, games, produtos digitais, sites e software. Você vai clicar aqui em produtos digitais e você vai vir aqui para baixo. Você vai colocar um título, o um valor. Uma descrição, imagens e eu vou estar um, explicando uma coisa aqui muito interessante para você estar vendendo mais através desse método. Então você vai colocar aqui o título, né? Método FANAR 3.0, bem simples. O, o valor do produto, se não me engano, é 197. Então você coloca o valor exato do produto aí. Uma descrição, tá? Eu vou pegar uma descrição rápida aqui. Eu vou vir aqui na página de vendas, tem aqui na página de vendas e vou pegar uma descrição aqui, tá? Vou pegar essa descrição aqui, colei. E você vai fazer o seguinte, vai adicionar agora as aquelas imagens que eu baixei no material dos afiliados. Vou subir as imagens aqui também. Bem Rápido esse site e uma coisa muito interessante é que você consegue colocar um vídeo seu do YouTube aqui. Não é obrigatório, tá? Mas você pode estar tá colocando porque vai auxiliar no seu processo de venda. Isso é muito bom para quem faz vídeo review. E eu faço vídeo review. Tem um vídeo review desse produto e eu vou estar tá pegando meu vídeo review e tá colocando ele aqui. Então, eu vou vir aqui no meu canal, segredos dos Blogueiros, que é o meu canal. Vou entrar aqui, vou pesquisar sobre o método fanart. Vou pegar aqui o link do vídeo, né? Peguei o link do vídeo, vou voltar lá no site e vou colocar aqui o um link do meu vídeo do YouTube. Isso vai ajudar muito no processo de. Venda, porque vai ter um vídeo específico aqui mostrando que o produto funciona. Então, se você faz vídeo review, utiliza muito aqui nesse site. Você pode também colocar um site, um blog ou a loja. Obviamente, você vai inserir aqui o link de afiliado novamente. Você não pode esquecer de colocar os seus links de afiliado. Então, você cola aqui também e as informações de cadastro e endereço e clica em publicar anúncio. E assim o seu anúncio já vai estar publicado, porém ele vai estar em revisão, né? O site vai fazer a revisão do seu anúncio aqui para estar aprovando é, o seu anúncio. E você só consegue fazer outros anúncios depois que o seu primeiro foi aprovado então você aguarda aí alguns minutos algumas horas e quando tiver aprovado você vai poder colocar outros anúncios aqui de diversos outros produtos tá então essa é a forma que eu tenho para te mostrar de como você pode divulgar o seu link de afiliado de uma forma diferente para você estar tá fazendo a sua primeira venda como afiliado para tá aumentando o seu faturamento que é até uma forma mais fácil né ficar ali no automático é um anúncio mostrando para várias pessoas que querem comprar o produto lembrando se você faz vídeo review coloca lá também o link do seu vídeo review porque além de você pegar visualizações para o YouTube você vai aumentar muito também o seu faturamento que é um vídeo review converte demais então se você não conhecia esse método, né? Essa forma de anunciar o seu link de afiliado, de divulgar o seu link, deixa o like aqui no vídeo, né? Esse vídeo, apesar de ser simples, deu trabalho para fazer, então você me ajuda muito se inscrevendo e deixando um like aqui, tá? E se você gostou também, deixa nos comentários se você já utiliza esse site para estar tá anunciando ou não. E lembrando que vou deixar aqui na descrição dois vídeos bem importantes, tá? O primeiro é como você vai fazer a sua primeira venda em tempo recorde, sua primeira venda como afiliado. E outro vídeo é de como você vai encontrar o seu nicho perfeito para estar tá divulgando, para estar tá vendendo como afiliado e faturar muito através de internet. Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscreve aí no canal. Tamo junto e até a próxima. Fui!